e eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há dois dias atrás eu tenho pedido muito ao Senhor mostra no Senhor como agir como orar como clamar o que está por vir há dois anos atrás o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim, você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão. O inferno se prepara. Daqui a dois anos, ele disse, serão liberados sobre a terra. Um exército das trevas, que virá com grande fúria. Para arrasar a terra Clame E ele disse Porque parte do meu povo Não está preparado Parte do meu povo Não está atento 2023 Final de 2022 Ele me levou Me mostrou o dia o momento é que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar e um dos maiores motivos eu nem poderia estar aqui hoje o Ricardo sabe disso mas eu me esforcei porque aqui tem representante com certeza dos 27 estados das 5 regiões e eu preciso comunicar a vocês e antes de ontem essa minha busca como orientar como dizer e ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Crônica 7, 14, 15. 2 Crônica 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa, e essa, essa mesa, alguns anos atrás, no um arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas duas noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram o... Que dava ordem ali na ponta daquela mesa Dizia, aumenta, aumenta E vinha como pedaços de madeira E aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido E de repente aquele ser das trevas se levantou E ele disse, rápido, rápido E as mesas aumentando que sumiu E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas Cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios e aquele ser na ponta da mesa Ele disse, é hora Assim, de ação Ação, ação, ação Ele gritava Ação, ação Parte Olha só, parte Já está dominada Mas parte ainda não foi dominada Precisamos Dominar essa outra parte A única forma Do plano original Ele dizia assim Concretizar é parar parte desse povo E ele dá uma gargalhada e diz <risos> Mas é pequena parte Porque muitos já se foram E ele disse Eles não podem dobrar os joelhos Eles não podem dobrar os joelhos Eles podem orar Mas não podem dobrar os joelhos porque essa pequena parte Dobra o joelho e impede os planos E ele gritava Eles não podem dobrar os joelhos Visite a casa desses que dobram os joelhos Acaba com o círculo de oração Acaba com o círculo de oração E eu vendo aquela cena Acaba com o círculo de oração e Ele ria e dizia Porque é pouco já passou Acaba com as consagrações Vai Repetir e Mas é pouco, já passou São poucos Temos que acabar com esse pouco Vai a casa Atormenta esses poucos Olha, diante do Senhor Eu vou dizer o que eles diziam Ele disse, ó, atormenta o cachorro Atormenta as crianças Tira a paz Peste na empresa Faça confusão no trânsito Mas ele o rava É rápido Impeça Impeça Impeça essa turma Essa pequena turma De continuar de joelhos em peça. Estratégia. Ele gritava. Estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal. Porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta das igrejas. Extrai eles com conversas. Com fofocas. Para que eles não dobrem os joelhos. E dizia: o tempo é curto. O tempo é curto. E de repente se apresentou Uma escada, descendo assim. Naquele ambiente. Uma escada. Desceu correndo. Vários demônios. Demônios correndo. E eles voltam. Assim. Com os braços assim. Flechas. Com lanças muitas lanças, muitas lanças, vocês não têm noção, muitas lanças, aquelas pilhas de lanças, e a ordem daquele ser, ela, pegue as lanças, saiam, saiam, saiam, saiam, lance as lanças contra eles, perturbam, perturbam, mexe nas emoções, Mexe nas emoções E ele gritava e batia Eles não podem dobrar os joelhos Mas curioso Eles podem até orar Mas não podem dobrar os joelhos Porque os joelhos dobrados vai nos impedir E de repente Aqueles monstros, aqueles bichos Com aquelas coisas de lanças Eles saíram correndo Uma grande porta se abriu e eles saíam correndo e ele dizia, tem pressa tem pressa, tem pressa rodeia a terra, rodeia a terra rodeia a terra e impeçam eles eu volto desse momento sem fôlego meu Deus o que é isso? Senhor tem misericórdia, tem misericórdia Aí ele disse, são tão poucos que dobram os joelhos antes de descansar o corpo. São tão poucos que dobram os joelhos antes de se levantarem. São tão poucos que falam comigo. E não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente, eu disse, eu vou mandar uma mensagem para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular, chega uma mensagem de um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã. Pastora. Pastora. Faz mais ou menos duas horas que eu estou orando. E Deus mandou, eu Deus. Mandaram essa mensagem para você Eu não tinha o seu telefone E Deus me disse Fala com a fulana Peça o telefone E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã A mesma coisa As mesmas coisas Que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite as mesmas coisas, fala do cachorro fala das coisas, fala da emoção fala das igrejas, fala dos joelhos e ela gritava pastora, eu não tenho acesso ao povo, mas Deus disse que você tem acesso ao povo, que você tem acesso aos líderes diga a eles, ponha o povo de joelhos ponha o povo de joelhos ponha o povo de joelhos Eu fui tão impactada aquela madrugada, meu Deus. Vocês são os primeiros que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar, de dizer para vocês, nossos joelhos precisam dobrar. Você precisa dobrar os joelhos ou levantar as mãos. Nós precisamos jejuar Porque essa caça de demônio da nação Diz a palavra, só sai com jejum e oração Humilhar Orar, clamar Se quebrantar Oração Oração Oração eu ponho meu relógio várias vezes ao dia para despertar Só para eu clamar ao Senhor Sabe, chegou o tempo Onde ninguém pode te impedir de clamar ao Senhor Aonde você estiver Eu digo algo aqui Talvez na empresa você não consegue Porque não pode Mas quantas vezes você pode achar Até engraçado ou ridículo Mas quantas vezes no dia Você entra num banheiro Você aproveita esses momentos Estende as suas mãos Dentro do banheiro e clama ao Senhor Sabe É vigilância total não é orar apenas, é vigiar e orar É chegar na, na, na sua sala Pegar os seus filhos, desde pequenos E colocar eles de joelhos Porque o a voz dessas crianças Chegarão, vão ultrapassar, ultrapassar Todas as barreiras infernais E vai chegar ao trono do Senhor Mas nas casinhas das crianças. Ao começar os seus cultos. Eu me lembro que as pessoas chegavam na igreja. Não falava com ninguém. Primeiro falava com Jesus, dobrava o joelho. Hoje a gente senta do lado que a gente conhece troca assunto e conta história E aí o pastor pega a palavra Ou ok, quem vai dirigir Irmão, silêncio Tratamos de tudo Vamos ser sinceros Perdemos a reverência Está na hora de voltar Nós estamos tendo a chance de voltar E o Brasil Tem a chance de voltar Através de você que está aqui Seja um, seja dois, seja três, não importa, você vai incentivar outras pessoas, você vai trair outras pessoas. E nós precisamos, porque os dias são maus, não adianta lamentar, não adianta ficar, Senhor, o que está que acontecendo, Porque, Senhor? Para que, Senhor? Para que nós voltamos à casa do oleiro. Nós temos falado, virá um grande avivamento, virá um grande avivamento, avivamento sem recomeço, sem arrependimento não existe. Precisamos nos humilhar diante do Senhor.